E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogo! I espero que você esteja preparado, porque é hora de duel! É hora do duelo! Hoje vamos jogar Yu-Gi-Oh! Power of Chaos! E hoje vamos enfrentar o Yu-Gi! Eu my spell minha carta de espada! Agora, eu vou uma carta. I end my turn. É a minha vez Draw! Vou começar ativando a destruição You're de cartas E agora todas as cartas da mão vão para cemitério E agora compra-se o mesmo número de cartas que foi descartado Agora coloca o monstro e termina o meu turno I end my turn. Minha vez Coloca o monstro e termina o meu turno! Flip summon! Ah! Você atacou o Trapmaster! Oh no! E graças ao seu efeito eu posso destruir a sua carta armadilha! Ah! Você atacou o inseto comedor de homem! Oh, Agora eu posso destruir o um monstro do campo! End my turn. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. I switch it to defense position. Now I'll set a card. I end my turn. É a minha vez! Draw! Coloca o monstro e termina o turno! Ah, você atacou outro Trap Master! Oh, não! Tchau pra sua armadilha! Minha vez! Draw. Joga a carta mágica, pote você da guarda! Agora eu posso comprar duas cartas novas! Coloca outro monstro na defesa e é a sua vez! Ah, você atacou a minha parede da ilusão. Not bad. E graças ao seu efeito, o Gravijão Celta volta pra mão. I end my turn. Minha vez. Draw. Mais uma defesa. Passo. Ah, você atacou o meu soldado gigante de pedra. Not bad. I end my turn. Minha vez. Draw. Coloque outro monstro! I end my turn! I switch it to attack position! Ah, você atacou o espírito da harpa! Not bad! Ah, você atacou outro inseto comedor de homem! Oh, no! Ou seja, tchau pro seu guardião Celta! I end my turn! É a minha vez! Draw! Passo! Se você está gostando do vídeo e quiser mais vídeos de Yu-Gi-Oh, deixe o seu like! Não esqueça de deixar o seu comentário, lembre-se que eu leio todos os comentários! Toma! Mais uma parede da de ilusão! E se você quiser donar comigo, acesse o nosso servidor do Discord, o link vai estar na descrição do vídeo! Toma! That was a good Outro espírito da harpa. Now I'll set a card. I end my turn. Minha vez. Opa, era a carta que eu precisava. Soldar gigante de Pedra. Ataque! No! I activate spell Binding Circle. Uh, uma armadilha. I end my turn. I switch it to defense position. I end my turn. Minha vez. Coloca uma carta virada pra baixo. Passa. Now I'll set a card. I end my turn. Minha vez. Coloca outra carta e termino o meu turno. Essa não Tem Caveira Flip summon. Eu descarto o caribo! O dano vai a zero Minha vez Mudo as paredes para o modo de ataque Coloco outro monstro no campo E também mais uma carta virada para baixo I end my turn I switch it to attack position. Ah, você caiu na minha armadilha. Ativar! Força espelho! Can't be! I activate my spell card. Change of Heart. Essa não, troca de coração. Yes, this was, the card I was waiting for. I offer a monster on my field as a tribute. I call forth my summoned skull. I end my turn. Minha vez Revelar a carta virada pra baixo You're going to activate a spell card? Monstro que renasce Para fazer do cemitério Uma parte do quebra-cabeça E agora What? eu revelo Honey Honey E o seu efeito é ativado ao mesmo tempo E com isso eu completei o quebra-cabeça Eu invoco sou O proibido Obliterar